Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês Hoje nós vamos fazer a nossa roupa de peão, a nossa roupa de cowboy Essa aqui, gente, ó, olha aqui, Sofia, olha só Chapeuzinho, olha só, a calça, a camisa, olha só os detalhes, gente Olha só os detalhes dessa roupa, pessoal, olha só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 Lembrando vocês que essa peça estará lá no grupo temático. É uma peça exclusiva para o grupo temático, ok? Então, vamos lá fazer a nossa peça, mas antes, roda a vinheta. Vamos fazer por etapas, tá? Primeiro, eu vou mostrar os moldes da calça, tá? A fivela, né? Que eu fiz na máquina de bordado, mas você pode fazer com Naquele mesmo esquema da tinta, né? Eu vou mandar o desenho para vocês, vocês podem cortar vazado, né? E passar a tinta, como a gente fez a fantasia do Superman, da Mulher Maravilha. Então, a mesma coisa, tá? Se você quiser ah, fazer bordado, e a tua máquina é brother, ou já nome é em Pés, ou Jeff, pode vir falar comigo pelo WhatsApp que eu mando a matriz desse bordado para você, tá? Ah, é só me, me contactar pelo WhatsApp, o telefone tá aqui embaixo. Né, o número tá aqui embaixo Eu quero a matriz da fivela do peão Que daí eu mando pra você, ok? Então, a fivela, né? Isso aqui é o cinto e o cos Você vai cortar uma vez no jeans e uma vez no courino, tá bom? Isso aqui é a franja da calça, duas vezes no courino Isso aqui é a parte das costas da calça uma vez no couro, dobrado tá costa meia dobrado e a calça duas vezes ok essas esses são os materiais para a calça para a camisa a franja no courino, tá uma vez dobrada filete da frente duas vezes tá subgola duas vezes dobrado gola duas vezes dobrado então essa parte aqui é a frente da camisa, ela vai ficar assim, ó, na camisa, tá? Então, essa parte aqui é duas vezes, tá? Duas vezes. Essa parte aqui da frente da camisa, duas vezes, tá? Em tricoline, tá? Aqui, pra camisa, eu tô usando tricoline. para as franjas, pros detalhes, corino. E pra calça jeans, tá? Essa parte aqui é das costas, tá? É a parte das costas, né, que vai... Vim com esse outro molde aqui pra dar as costas Então, essa parte aqui uma vez dobrada E essa aqui uma vez dobrada Esse aqui faz parte da calça, tá? É aquele filete do cinto, tá? Em jeans Tá? Então, camisa e calça ok Ah, esse aqui é um filetezinho Não tem no molde, mas é um filetezinho de quatro pra Você vai fazer pra colocar na cava, tá? Na, na cava das patinhas Na cava das mãozinhas dos nossos bebês, Tá? Agora o chapéu de peão. Essa parte aqui você vai talhar no jeans ou no corino, né? Uma vez e no metalacê uma vez. Não é necessário ser no, no metalacê, você pode estar usando feltro, tá? Então, aqui eu fiz, vou fazer de jeans, mas o outro eu fiz com corino. Então, jeans ou, jeans, ou corino e metalacê. Uma vez de cada, Tá? Isso aqui também, tá? Uma vez no metal acê, uma vez no jeans, aqui no meu caso, mas você pode estar tá fazendo de courino. Aqui, duas vezes no jeans, uma vez no metal acê, dobrado, mas você pode estar tá fazendo de courino, tá? Ou de feltro, né? No lugar do metal acê. Um filetezinho assim, pequenininho, que é pra amarração, né? Um filete assim, que é pra dar acabamento. Aqui eu tô usando o mesmo tricolino que eu usei na camisa. Cordão, né, pra colocar no chapéu, ok? Dois finalizador de ponta do chapéuzinho, ok? Esses aqui, ó. Ok? Um regulador do chapéuzinho, ok? E para a camisa, a gente vai usar botões Rita, tá? Eu uso o botão Rita porque eu tenho a matriz, porque eu tenho o balancinho. Caso você não tenha balancinha matriz, você pode estar tá usando outros botões, botões de casear mesmo, ok? Então, esses são os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso cowboy, tá bom, gente? O nosso peão, tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa peça. primeira coisa que nós vamos fazer é fazer as nossas franjas, ok? Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. Então, as nossas franjas são assim. Vamos pegar a da calça, ok? Dobrar elas no meio. Aqui eu tô usando o tá, gente? Dobramos mais uma vez. E vamos picotear elas até aqui, ó. Tá? Bora lá, fazemos ah, um corte ah, iguais assim, né? Então aqui cortamos, agora abrimos ela e já temos as nossas franjas prontas. Olha só, e ficou assim as nossas franjas. Reserva. E vamos fazer a da camisa agora, que é essa aqui. Essa aqui é um é um pouco mais difícil porque a gente não vai poder dobrar elas. Então, a gente vai colocar ela aqui e vai ter que fazer no olhômetro mesmo. Então, tá aqui, feita a nossa franja, ela aberta vai ficar assim, ok? Ó, vai ficar assim a nossa franja aberta. Bom, gente? Reserva. Então, já fizemos a nossa franja, né? Agora, vamos começar com a nossa calça, então... Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vamos pegar o nosso cos e vamos pegar o nosso cinto no nosso cos, ok? Vamos colocar o cinto bem no meio do nosso cos, aqui ó, bem no meio, ok? Bora lá então. reserva. Vamos pegar a nossa calça. As nossas pernas. Pegamos as nossas pernas. Pegamos as nossas costas, que é de courino também. Que é assim. Nós vamos pregar isso, essa parte aqui, ok? Vamos pregar essa parte aqui. Ok? Bora lá, então. Primeiro, pe pegamos uma. Pregamos uma parte, agora vamos pregar a outra parte. Tem dúvida? Sempre coloca a peça ali em cima, ou um molde em cima, tá? Ó, a gente quer que ela fique assim, ok? A gente quer que a nossa calça fique assim. Então, é só você colocar um molde em cima. Tá dando pra ver aí, gente, ó? Então, agora a gente já pregou esse lado, agora a gente vai pregar esse lado aqui, ok? Avesso com avesso, direito com direito, sempre também, tá bom? E procura respeitar as curvaturas da peça, tá? Pro molde dar certinho, Tá? Assim. Ok? Agora a gente vai medir aqui. Vamos fazer um amigo. No nosso molde, tem um piquezinho que a gente coloca ali, que é pra você saber que ali é onde você tem que colocar a franja. Aí você sabe aonde você tem que colocar a franja. Ali, começar a colocar a franja. E na nossa perna, tem um piquezinho que é aonde você tem que colocar a a sair com a franja então é só você acompanhar os nossos moldes, tá? os nossos moldes, ele tem tudo, tá? ele conversa com você na verdade, né? ele acaba conversando com você então, aqui tem o começo, aqui tem o fim é só você ler o nosso molde, começo, fim ok? vamos então, lá vamos colocar as nossas franjas então, aqui eu fiz o pique né? Aqui eu sei que aqui é o começo da franja, né? Se eu quiser, eu já coloco um, um alfinete aqui para mim saber que ali é o começo da franja e para mim não me enganar, né? Já deixo tudo preparado. Então, aqui é o final da franja: começo da franja, final da franja. Eu já coloquei alfinete para mim saber e não me perder, tá? A franja eu coloco assim no avesso, porque depois eu vou vir com ela dobrada aqui pra cima, tá? Então, de princípio é assim. Mesma coisa desse lado, tá? Vamos lá. Começo da franja aqui. Vamos colocar o alfinete. Então, é isso, gente, ó. Começo da franja, começo da franja. Fim da franja, onde eu fiz o pique, que tem a marcação no molde, fim da franja. Então, eu coloco o alfinete e deixo já preparado. Agora, eu vou passar uma costura juntando no avesso, tá? Coloco as franjas viradas pra cá, né? Elas espelhadas uma com a outra, no avesso, pra depois eu dar acabamento. Bora lá, então. Mesma coisa do outro lado. Franja pregada, a gente vai virar as franjas todas para esse lado aqui, tá? E vamos passar um três pontos em cima delas. Tá ajeitando ela aqui, né? Pra ela não ficar enrolada. Vamos passar um pra esse ponto aqui, ok? Bora lá, então. Olha só como ficou. Mesma coisa do outro lado, ok? Ok cá e vamos passar um e agora a gente vai na overlock dar uma limpeza aqui nas pernas, aqui no meio das pernas e aqui dos lados, ok? Já voltamos. Então, ficou assim, ó, passamos o overlock em tudo, tá? E vamos fazer agora o acabamento, a bainha, vamos fazer acabamento aqui, ok? Aqui também, vamos fazer acabamento em tudo, pra gente dar continuidade na nossa calça, ok? Então, bora lá. Olha lá, bainha da calça aqui. Agora aqui no meio. Agora aqui no meio, tá? nossa calça está assim. Agora vamos pegar o nosso filete do cinto e vamos dobrar. Passamos a costura aqui, fizemos o filete a cintura, achamos o meio. E cortamos aqui. Vamos precisar desses dois. Pegamos a cintura. Achamos aqui o meio da cintura, tá? Faz um pique aqui em cima. Um pique aqui também. Tudo bem centralizado. Para não dar o erro que deu na minha peça piloto, né? Que ficou tudo torto. A nossa calça também a gente acha um o meio aqui, costura com costura, tudo certinho, aqui fundo com fundo, perna com perna, tudo bem centralizadinho, tudo bem direitinho, para não dar o mesmo erro que deu na outra peça, ok? E agora vamos achar o um meio aqui. uma a gente Ok? Já que o nosso, já que a nossa fivela a gente vai querer que ela fique aqui. Então, uma gente quer aqui, colocamos um alfinete aqui, A gente saber onde a gente quer. vai ficar aqui e o outro a gente quer aqui na mesma altura do outro colocamos o outro alfinete aqui pra gente saber que vai ficar os dois na mesma altura então aqui a gente mediu aonde que a gente quer o nosso os nossos filetes agora a gente vai vir aqui aonde a gente fez o pique pique com pique aqui e a gente vai pregar o nosso cos vamos pegar o nosso cos aqui na nossa calça ok? vamos prender aqui pique com pique vamos prender o nosso cos aqui A gente vai pregar o nosso cos na nossa peça, ok? Sim, agora aqui a gente vai prender aqui, ok? Pois a gente vai colar o um nosso cinto aqui. Eu vou colocar um alfinete aqui, caso depois de pronto eu note que esse não é o meu meio, eu consigo mudar, ok? A princípio, aqui é o nosso meio. Agora, vamos fechar aqui, ó, as nossas pernas, ok? Bora lá. fazemos as nossas pernas agora a gente vai até no overlock tá para arrematar as nossas pernas mas você pode tá fazendo isso uma zigue-zague tá né você corta o excesso aqui e passa isso aqui numa zigue-zague tá a gente vai fazer na overlock porque a gente tem overlock então a gente consegue fazer esses acabamentos no overlock mas se você não tiver você pode estar tá fazendo na zigue-zague ok? Ó, ficou assim, tá bom? vou lá na overlock e já volto então aqui as nossas pernas estão prontas agora a gente vai passar um, dois ponto aqui no nosso cinto lado de baixo né? e a nossa calça tá pronta daí a gente só reserva esperando a nossa camisa ok? vamos passar um três aqui ó já dobramos aqui já damos Acabamento aqui também. nossa calça ficou assim, tá? Agora a gente reserva e vamos fazer o nosso chapéu, que é o mesmo jeans, pra depois a gente colocar a linha branca e fazer a nossa camisa para finalizar a peça, ok? Então, então, bora fazer o nosso chapéu de peão. Bora lá! Peão, cowboy... Então, metalacê, né? E o nosso jeans. Vamos passar uma costura aqui juntando, uma costura de segurança. Aqui. Pronto, reserva. Mesma coisa aqui com essa peça, tá? Metalacê e o nosso jeans. Vamos passar a costura de segurança também. Feito isso, vamos juntar aqui, ó. Passar uma costura aqui juntando, tá? Passamos a nossa costura aqui, viramos a peça. ficou assim essa parte curvada é a parte da boca do nosso chapéu tá essa parte curvada aqui essa parte aqui ó do molde é a boca do chapéu tá aqui é o topo do chapéu a parte mais reta é o topo do chapéu vamos pegar a peça que nós acabamos de fazer né e vamos pregar o topo aqui ok bora lá. Vamos pregar aqui, ok? Assim. Tá bom? Bora lá então. Ficou assim, gente. Vamos cortar o excesso. Se você não quiser cortar, não precisa, porque isso vai ficar por dentro do chapéu, né? Cortado o excesso, vira. Então, o nosso topo já tá pronto. Agora, vamos pegar a aba do nosso chapéu. É, do nosso peão é assim mesmo tá gente é mais largo aqui porque depois a gente vai virar assim tá por isso que é mais largo então como que a gente vai fazer a gente vai colocar no direito com direito, primeiro a gente vai colocar o direito aqui, o metalacê primeiro, né? Depois o nosso tecido principal, o meu é jeans, o de vocês pode ser courino, pode ser feltro também, tá? Vocês podem fazer com feltro, avesso, avesso aqui, ajeita bem, Ok? e vamos passar a costura de segurança aqui ok então bora lá Feito isso, vamos cortar o excesso também. Ou você pode fazer pique, né? Se você tiver aquela tesoura que picoteia, é melhor, tá, gente? Agora, a gente vai virar a peça. Aqui viramos a peça. Vamos cortar o excesso, que eu, eu deixo, eu sempre deixo metalacê maior, gente, tá? porque depois é melhor que fique maior do que menor porque daí você pode cortar o excesso né para passar a costura de segurança ó. aqui pa, cortamos o excesso vamos passar uma costura de segurança aqui Passado a costura de segurança, vamos prespontar essa aba, né? Vamos passar um presponto. Aqui. Passamos a costura de segurança, vamos fazer o nosso filete aqui já também. Então, filetezinho que eu peguei de corino, tá? Vamos dobrar bem fininho, passar uma costura, fazer uma tirinha pra gente tá colocando pra amarração da orelha, ok? Corta no meio. Vai colocar um aqui. E o outro na mesma altura Aqui Nossas cordinhas também Vou colocar uma aqui E a outra aqui Nossos filetes aqui Aqui, aqui, aqui nos lados mais largos. Agora, a gente vai colocar o topo. Parte de trás. Essa parte aqui da costura vai ficar na parte de trás, tá? Então, vamos pregar o nosso topo no nosso chapéu. Aqui. Bora lá. assim. Agora, a gente vai finalizar aqui, tá? Colocando o nosso filete aqui. Primeiro, a gente vai pregar ele aqui, tá? De fora a fora. E depois, a gente vai rebater ele por dentro, ok? Bora lá, então. aqui pegamos o nosso filete aqui agora a gente vai dobrar ele ó, ficou assim ok tá dando para pegar aí gente ó, ficou assim agora a gente vai dobrar uma vez para dentro outra vez para dentro e vai rebater aqui dentro vai vir rebatendo ele aqui dentro isso é para dar acabamento Bora lá. Aqui, vamos dobrar aqui e dobrar outra vez e vir passando uma costura aqui por dentro. Isso vai dar um reforço no nosso chapéu. passamos o filete por dentro, né? Agora aqui, gente, aqui a gente vai dobrar aqui pra cima e passar um arremate aqui, ó, na nossa aba do nosso chapéu, ok? Mesma coisa desse lado aqui, ó. Olha só que bonitinho que vai ficar. Procura fazer a mesma altura, tá, gente? Mesma altura. Então, aqui, nosso chapéu já tá assim. A gente vai pegar um, a, uma estampa, né? A gente vai pegar um bordado desse que a gente fez e vai colocar aqui, ó. Ok? Ficou assim, olha só. Agora vamos finalizar aqui. Aqui, a gente vai dobrar pra dentro aqui, pra cima aqui. E vai passar um arremate aqui, deixando livre aqui a nossa corda. Ficou assim. Mesma coisa a gente vai fazer aqui. Essa outra aqui. Mesma coisa. Pronto, olha só que bonitinho tá ficando. Agora, aqui, a gente vai pegar o nosso regulador e vai colocar. Colocamos o nosso regulador, vamos colocar o nosso finalizador. O nosso chapéu de cowboy. Tá pronto, nosso chapéu de peão. Tá pronto, gente. Olha só como ficou. Assim, o nosso chapéuzinho. Olha só. Dentro, ok? Então, tá pronto o nosso chapéu. Agora vamos fazer a nossa camisa pra daí a gente finalizar com a nossa calça. Ok? Reserva esse aqui. Tá, vamos para a camisa então. Ok? Primeira coisa que nós vamos fazer é reparar o lado que é esses pedacinhos aqui, tá? Que enganam a gente bastante. Aqui, pessoal. Esse biquinho aqui, mais pequeno. É o biquinho que vai aqui, ó, na camisa, tá? Então, essa parte aqui são os ombros. Essa parte aqui é os ombros, ok? Mesma coisa aqui. Então, você vai pregar ombro com ombro, assim, ó, tá? Ombro com ombro, assim, tá? Deu pra entender? Ó. Essa parte mais, esse bico maior aqui, é os ombros. Ombro das costas, ombro da frente. Nós vamos pregar assim. Ok? Bora lá, então. Frente. Costas. As costas é inteira a frente são dois pedacinhos, ok? Porque depois a nossa camisa vai vir aqui e a nossa as costas vai vir aqui. Vamos lá então. Aqui. Assim. Então, eu vou na overlock, overlocar esse aqui. Vocês podem estar fazendo isso na zigue-zague, tá? Eu vou overlocar na overlock e já trago pra vocês. Então, ficou assim. Agora, a gente vai achar um meio aqui, ó. Overlocamos e vamos achar. O nosso meio aqui, ok? Aqui é o nosso meio. Vamos fazer um pique aqui e um pique aqui em cima também. Pique-pique. Aqui também vamos achar o nosso meio da nossa franja. exatamente o meio aqui vamos achar o meio das nossas costas aqui achamos o meio de tudo que ombros fechado achamos o pique achamos o pique da nossa franja que é essa aqui agora vamos colocar a nossa franja assim pra cima, tá? Pique com pique aqui, vamos colocar um alfinete, e vamos vir alfinetando, tá? Mesma coisa aqui, vamos vir alfinetando, Até aqui. E agora, vamos passar uma reta aqui, juntando as duas. Juntando as nossas partes da de cima, aqui, costa e frente, com a nossa franja. Assim, direito com direito, avesso com avesso. Bora lá então. Assim. Agora vamos pegar as nossas a nossa frente e as nossas costas. Reserve isso aqui. Vamos pegar as nossas frente. As nossas duas frentes. São duas partes, né? Vamos pegar aquele filetezinho que a gente fez. Vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Você pode tá colocando viés, tá? E vamos passar aqui, ó, nas nossas cabas pra dar um acabamento. Ok? Então, bora lá. fizemos da parte da frente, vamos pegar nas suas costas e fazer a mesma coisa, tá? Então, tá aqui, pronto. Vamos pegar as nossas costas. Aqui, e a nossa parte de cima das costas e da frente. As costas, a gente fez um pique aqui, parte de cima também tem um pique, lembra? Então, aqui, ó. Franja já tá pregada aqui. Pique, avesso, direito. pique com pique, avesso, avesso. Quando você abrir a tua camisa, ela vai ficar assim, ok? Então, aqui, no pique, a gente já vai colocar um alfinete, tá? Tá ali o nosso alfinete. E vamos vir, até aqui no ombro que a gente pregou, lembra nosso ombro, ó? Até aqui a gente vem com a nossa camisa, coloca mais um alfinete aqui, até aqui no ombro, Ok? Desse lado é, Aqui no ombro Então as costas a gente já aprendeu. Agora aqui pique com pique Arrumamos as nossas costas até aqui no ombro, ok? Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa peça. Pegamos as nossas costas. Agora, vamos pregar a nossa frente. Daqui até aqui, ok? frente. que as nossas costas e aqui a nossa frente. Deu pra entender, gente? Bora lá, então. coisa do outro lado, tá? Então, ficou assim, gente. Olha só. Agora... Eu vou até na overlock, passar um overlock aqui Se você não tiver overlock, você passa uma zigue-zague, tá? Já trago pra mostrar pra vocês como ficou, tá? Só pra dar acabamento Quando fizer isso, cuida pra não pegar as franjinhas junto, tá? Já volto Tanto aqui Agora a gente vai passar um três ponto aqui, tá? Rebater a costura Passar um três ponto Pra dar um acabamento mais fino, tá? aqui, gente, olha só. Agora, a gente vai fechar o lado aqui. Ok? Passar uma costura aqui. Mesma coisa desse outro lado aqui, ó. Ok? Vamos até na overlock, colocar aqui dos lados e já volto. Aqui, velocado, nós vamos pegar o nosso filete da frente. E vamos pegar aqui. nossa gola e subgola assim é a nossa gola e subgola então vamos achar o meio tanto da gola Ponto da subgola e agora vamos pegar bola na gola na subgola, assim tá, gente. mesma coisa com a outra peça. Então gola e subgola pregada. Agora vamos pegar uma na outra, tá? Assim, ó. Tá? Vamos juntar toda ela, só deixar embaixo sem pregar a costura, ok? gente, vamos fazer pique e vai virar. Virou, ficou assim. A gente vai passar uma costura de segurança aqui, tá? Para depois a gente pressupontar. Vai passar uma costura de segurança aqui, juntando costura com costura, Ok? assim, depois a gente vai espontar tá? Agora, a gente vai achar um meio da gola. Eita, que nós temos que achar meio para tudo, né, gente? Mas é assim, costura é assim mesmo. Tem que ir achando meio e meio, se quiser que dê certinho, mesmo assim, achando meio e meio, da às vezes sai torto, né? Então, vamos fazer um pique aqui, achamos o um meio da gola aqui. Aqui já tem o nosso meio da nossa peça aqui Que a gente já fez, né? E que tá aqui ainda Agora, a gente vai pregar a nossa gola aqui, tá? Aqui na nossa peça A gente vai pregar essa parte aqui Debaixo, aqui, tá? Pique com pique A gente vai vir pregando, tá? Vamos colocar o nosso alfinete aqui, que também é uma ajuda e tanto, né? E a gente vai vir pregando eles aqui, ok? Até aqui, ó, até essa costura aqui, ela vai chegar aqui, tá? Então, vamos arrumar aqui, a gente ir pregando. Certeza que vocês vão amar essa peça. A Márcia, né? A Dalva, a Cris. Pessoal lá do grupo temático, né? A Débora. A Priscila. E mais um monte que eu esqueci Prometo da próxima vez lembrar de todo mundo tá bom? Agora a gente vai passar uma costura aqui, ó Por dentro Aqui Depois ficar assim Bora lá, então Tiramos todos os alfinete Agora, aqui, a gente vai dar acabamento, pessoal, ó. Pegamos a nossa gola e a nossa subgola na peça. Aqui, o nosso filete. Nós vamos virar ele pra dentro e vamos embutir ele aqui, ó. Viramos ele pra dentro. E a nossa gola, nós vamos dobrar ela. Vamos vir... Dobrando a nossa gola aqui. E o nosso filete vai ficar dobradinho aqui, ok? Vamos ajeitar aqui. nosso filete, dobramos, encaixamos a nossa subgola por cima do nosso filete. aula demorada né gente me perdoe mas mesmo assim ainda fica coisa para trás né cara assim tudo encaixadinho tá e agora a gente vai passar aqui uma reta aqui já Deu pra espontando. Deu para entender, pessoal, Ok? Depois a gente vem pra esponta a gola toda, né? Então, agora a gente vai passar uma reta aqui e já pré-esponta, né? E daí já pegamos na nossa calça, tá bom? Então, bora lá. Ah, então, ficou assim, gente, ó. Nossa camisa, né? Ficou assim. Agora, aqui, vamos achar o um meio das nossas costas, tá? Pra gente colocar na nossa, na nossa calça. Que é o um meio. Vamos pegar a nossa calça, tá? Aqui é o meio da nossa calça, a gente já fez, né, o pique. Aqui é o meio da nossa camisa, a gente vai pregar a nossa camisa na calça, tá? Vamos colocar o alfinete, nós sempre estamos com o alfinete, né? Ok? Damos um acabamento, aqui a gente vira o filete pra cá, ok? Ok? Viramos o filete pra abraçar o cos aqui, ok? Mesma coisa desse lado, tá? Vamos ajeitando. E aqui... Aqui, a gente abraça com o filete da camisa, ok? Então, ficou assim. Agora, é só a gente pegar aqui e colocar os botões para finalizar a nossa peça. Bora lá, então. Pegar a nossa fivela aqui. na overlock, né? Overlockar esse aqui, né? Que dá um acabamento, ficar mais bonitinho e já voltamos. Agora, vamos pressupontar o que que falta pressupontar, que é aqui e passar um pressuponto aqui na barriga, ok? Bora lá. É só pegar botão. tanto aqui a nossa peça terminada olha só nosso peão terminado essa peça foi elaborada por mim e pela a DM do grupo tá a gente criou juntas ela com os desenhos dela né Lígia? e eu de daqui né fazendo os moldes e saiu essa maravilhosa peça nosso peão, né? digna de ganhar concurso, né, gente? Ó, o chapéuzinho, nosso chapéu de cowboy, é só e a nossa roupa de peão e cowboy, ok, gente? então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu joinha aí né e ative o sininho para receber as notificações e compartilhe os nossos vídeos assim você estará nos ajudando a divulgar o nosso trabalho e com isso a gente sempre estará trazendo novas técnicas para vocês tá esse molde vai para o grupo temático é um molde exclusivo do grupo temático tá bom é no mês de março ou a abril, a gente vai colocar ele em votação lá na enquete pro grupo temático ok gente? então por hoje é só Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso então bora fazer muitas peças pet, muitas fantasias muitas roupinhas bora fazer sucesso aí gente tá bom? beijos, amo vocês fiquem com Deus e até a próxima se você quiser entrar no grupo temático, deixa um recado aqui embaixo, deixa um, um, um comentário aqui embaixo, tá? E eu estarei passando o contato da nossa ADM do grupo temático a Gabriela, tá bom, gente? Grupo temático, você paga R$35,00 a primeira parcela e depois todo mês R$15,00, tá? E todo mês eu disponibilizo uma fantasia lá pra vocês, tá bom? Então, é só você deixar o comentário aqui, eu quero participar do grupo temático e eu estarei passando o contato da nossa ADM Gabriela, ok? Então, até a próxima, gente. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Beijos, fiquem com Deus. Tchau.